E aí galera do canal Tudo Muda, a gente tá aqui então com o Derek e a, cara, ele tá aqui no Surf Camp, é a nossa inauguração, a MPC Sumindo E a gente vai direto para as perguntas para vocês aproveitar, o Derek Rabelo vai contar rapidamente assim um pouco da história dele E eu queria conversa, começar primeiro já falando Derek, quem é você, o que que você é... Qual que é a sua vivência com o esporte, qual que é o seu esporte e o porquê que você escolheu esse esporte. Fala galera do canal Tudo Muda, satisfação tá aí com vocês. Quem tá chegando aí, não sei se isso é canal do YouTube ou não, mas já deixa aquele like maneiro aí. Do canal. Sigam o canal. Eu tenho certeza que deve ter altos conteúdos aqui. Meu nome é Derek Rabello, sou natural do Espírito Santo, sou surfista profissional. Comecei a surfar quando eu tinha 17 anos. O surf foi um presente de Deus na minha vida. Foi introduzido pelo meu pai e desde quando eu tive o primeiro contato com o esporte eu me apaixonei e nunca mais quis parar. E hoje eu estou aqui através do surf, eu faço palestras, dou aula de surf, hoje eu consigo... Viver um pouco do surf, e viajar o mundo, e pegando altas ondas para honra e glória do nome de Deus. Pode crer. Cara, a galera fez umas perguntas e eu queria começar com uma delas, que é essa. Qual foi a sua experiência mais louca no mar? Cara, a minha experiência mais louca no mar foi quando eu achei que tinha um tubarão me atacando e não era um tubarão. Caraca, era o que então? Que nem o do Mike Dennis? <risos> Sei lá, era é, Mesh, alguma coisa. Não, mas falando sério agora, é, uma das experiências mais loucas e ao mesmo tempo mais legal foi quando eu tive a oportunidade de surfar a Onda de Nazaré. É, aquilo ali oh, foi cara. algo incrível, é, uma experiência única. Então, super feliz com essa oportunidade. Cara, a gente teve a oportunidade de ouvir ele. Eu estive em Nazaré, ele falou que recentemente ele colocou a prancha dele, né? Eu queria que você contasse um pouquinho disso. O museu que tem, para quem não sabe, tem um museu lá dentro, né? É, como que chama lá a região e... Então, é, tem um farol de Nazaré. O farol tem mais de 500 anos e dentro do farol tem um, um museu. É como se fosse uma calçada da fama, mas com várias pranchas na, na parede, né? Então, eu tive a oportunidade, o privilégio, um, de ter a minha prancha ali junto com as pranchas dos outros surfistas lendários que... Pegaram altas ondas ali em Nazaré também. Que animal, cara. E aí, a gente tem outras perguntinhas aqui. Como foi? Aí vamos para um assunto que é muito interessante. Que como foi que você se converteu? Conta um pouquinho dessa história pra gente, assim. Eu me converti... Na verdade, eu venho de um lar cristão. Mas quando eu tinha na média de 14 anos, eu comecei na igreja por própria vontade. Eu comecei a, a reparar que eu precisava de Deus, não que eu teria que ir para a igreja porque outras pessoas estavam me levando. Então foi aí que eu, da minha própria vontade, eu falei para Deus, eu quero, eu quero seguir a Ti, Senhor. Então foi daí que minha vida começou a mudar de maneira incrível, que animal. E nessa caminhada assim com com, com Deus e no, no mar assim, porque eu surfe, porque não skate, porque porque você escolheu esse esporte e como que ele te aproxima de Deus, eu acho que... Então, eu sempre gostei muito do mar, gostei muito de estar na praia. Meu pai já era surfista, meus tios, eu venho de uma cidade onde tem bastante surfista, então... tava no sangue ali, né tava na veia. Uh, eu falo que na minha veia não tem sangue, né? tem água salgada. Então, mas eu também ando de skate, eu faço rio speed. Mas, de verdade mesmo ali, o, o que eu amo... É, é, tá surfando, é, eu amo andar de skate também, mas eu amo estar tá surfando ali, é, não foi assim, eu que escolhi o surf, eu acho que Deus escolheu o surf para mim, porque quando eu era pequeno eu queria ser jogador de futebol, até é. hoje eu amo futebol, amo assistir, mas o surf foi o esporte que se identificou comigo e que eu me identifiquei, é. então eu sou muito feliz, eu amo surf, hoje eu não surfo tanto, tão frequente como eu gostaria, mas eu surfo aí, então, sou, sou muito feliz de, de, de ter a oportunidade de estar tá no mar, estar tá em contato com a natureza. Pode crer. Cara, que animal. Eu Beleza. tenho mais uma pergunta pra vocês, acho que é a última. Quando precisou investir, quanto você precisou investir aí pra começar a surfar, cara? E sabe que tem um investimento inicial? Ou você ganhou a sua primeira prancha? O seu pai que te deu uma Boa é que foi pergunta. Isso? Quanto que eu precisei investir? O maior investimento que eu precisei fazer para começar a surfar se chama iniciativa. É um investimento que todo mundo tem a oportunidade de fazer, mas nem todo mundo quer fazer. Aí, então, não importa quantos que custa uma prancha, não importa quantos que custa uma parafina. Se você tiver iniciativa e você quiser aprender a surfar, você vai fazer, não importa o que aconteça. Nada vai te parar. Legal. e Então, eu fiquei sabendo que você também é Life Coaching. Por que, que você entrou nessa? Uh, você gosta de ajudar pessoas? Qual que é a sua? Então, é... hoje eu sou palestrante. Né? E faço palestra, rodo o mundo fazendo palestra para empresas, eventos. Uhum. E eu faço palestra, lógico, primeiramente porque eu amo e porque eu, minha missão é ajudar pessoas. Eu acho que tudo que a gente faz nessa vida, se, se a gente colocar o financeiro em primeiro lugar, nada acontece. Então, nós a gente não é hipócrita, né? a gente tem que ser remunerado. Então, o financeiro é consequência, a gente, o financeiro é só o resultado de um bom trabalho. mas... Desde quando eu comecei a me ligar, que eu a minha missão é ajudar pessoas, e através das palestras eu tenho ajudado muitas pessoas, não não só inspirado pessoas, né? a missão não é fazer uma palestra e inspirar pessoas, mas sim uhum. inspirar pessoas a querer fazer, a querer mudar. Pode crer. Eu descobri que através do, do coaching isso me dava uma, uma, uma oportunidade de estar de tá mais próximo, uhum. entendeu? Às vezes a gente faz uma palestra uma plateia de 500 mil pessoas, onde várias pessoas eles, são inspiradas, querem mudar de vida, mas dentro de um processo de coaching, onde eu tô toda semana, a cada é, geralmente o que eu faço é um processo de oito sessões, né então a cada semana estou sentado ali com o meu coach, então entendendo o que, que ele precisa, o que, que ele quer mudar, isso me dá uma oportunidade incrível de, de trabalhar áreas na vida dessas pessoas que precisa ser mudadas, objetivos que precisam ser alcançados. No final da, dessas oito sessões, quando eu, quando eu olho para trás, olho para minhas anotações e olho onde o meu coach chegou, é, é, é de uma satisfação, assim, incrível. É, é impressionante como a gente, a gente tem o poder que nos foi dado, o talento que, que Deus nos deu de, de ajudar pessoas a alcançar seus objetivos. Cara, eu queria fechar já então com isso, que seria o seguinte... É, o Canal Tudo Muda é muitos, muitos jovens, adolescentes que, que querem mudar ou querem ter um comportamento assim, mas é, se você fosse pegar essa galera como coach seu, assim, qual que era a ideia que você falaria pra eles se eles estão querendo mudar de vida, se eles estão querendo... É, a, às vezes é um menino que tá aceitando agora, assim, esse convite que Jesus fez para ele, ou ele está numa pegada assim, que ele quer mudar de vida, ele não sabe como, qual seria a dica que você dava para ele, o conselho, como coach mestre aí? Eu acho que cada pessoa tem uma situação de vida diferente, cada pessoa está enfrentando uma barreira, um problema diferente, mas todos têm algo em comum, que são os desafios. Eu, eu acho que um dos principais problemas nossos do ser humano é achar que desafio é algo negativo, então uma das minhas dicas é passa a olhar para os seus desafios como algo positivo e deixa os, esses desafios fazer você ser mais forte porque eu tenho certeza absoluta que um desafio nunca pode ser maior do que você, você vai ser sempre maior do que ele, você vai sempre poder vencer e você só realmente falha quando você desiste, é aí que você se torna falho na sua jornada. Então nunca dizer dos seus sonhos. Em 30 segundos aí pra gente fechar e despedir da galera. Valeu galera, segue aí no canal Tudo Muda, cara, Derek ravelo com a gente. Aí se despede da galera aí, um abraço pra vocês, siga nosso canal e pode falar aí o que você quiser aí, cara. Valeu galera do canal Tudo Muda, agradeço a todos vocês aí por ter acompanhado esse vídeo. Foi um prazer estar com vocês, que Deus abençoe grandemente a vocês, continua buscando profundamente os sonhos de vocês e tenha iniciativa, abrace as oportunidades, quando a oportunidade bater na sua porta não deixa passar que pode ser a última vez, beleza? Abraço para todo mundo, valeu. Valeu, galera. Fui.